Ontem, sexta-feira, era dia de Halloween. <risos> Porém, aqui é o Brasil! Brasil. Juntam-se milhões, milhões e milhões milhões de superstições. superstições estúpidas. superstições que, para pessoas fazem sentido, para outras não. Para mim, não passam de meras coincidências. Para mim, não passam de meras coincidências. Mas, apesar dessa data não ser tão comemorativa no Brasil, mesmo assim, mesmo assim, juntam-se muitas superstições. superstições como se uma borboleta, isso mesmo, se uma borboleta entrar na sua casa Isso significa que um parente ou, por exemplo, alguém do seu âmbito, do seu círculo de amigos Vai se casar Aí eu me pergunto, me pergunto onde é que tá essas borboletas Porque ó, aqui é verão, aqui é verão, tá um calor, calor, tá calor, né? Enche de bicho, eu não posso ligar Ligar a luz do meu quarto, porque assim ó, tipo agora tá, tem um milhão De tudo que é tipo de bicho aqui, vira tipo marca de Noé Só que com inseto em minha casa, que é impressionante Entra... Eles, os bichinhos já entram acasalando aqui dentro eu, eu, É verdade bicho não tem mais nem decência Ficam transando, acasalando na frente das pessoas, né Deve ter entrado já um milhão de borboleta aqui dentro de casa Só ontem uh, Então... Vão marcar o casório já ou não? Não, né? Não. Não tem ninguém de casório marcado. Muito menos eu, né? Né, Roger? Passar por baixo de uma escada. Quem nunca passou embaixo de uma escada? A escada, simplesmente porque é Halloween, ela vai virar uma espécie de portal maligno. Você vai entrar na escada e a sua vida vai ser destruída em poucos segundos, dias, horas, sei lá. Tome cuidado com a escada. Essa teoria foi criada Mr. Esta pra matar com todo mundo é, é me... Nossa, eu caguei aqui agora. Tá fedendo. Eu acabei de ler Uma super. Uma superstição que é chamada de. Se não é chamada de porra nenhuma. Que simplesmente justifica que seu seu chinelo, seu seu Alfaiana. Significa que se o seu chinelo havaianas Ou Ipanema Ou Raider Tiver virado para cima Meu caro, sua mãe vai morrer Ok? Depois dessa eu vou ali morrer um pouquinho, já volto, tá? E é que eu mais acho estranho né? Eu descobri uma coisa reveladora nessa, nessa superstição oh, Pensa comigo Meu amigo se você é você mesmo, se você já teve seu pé varrido, você nunca mais vai casar. Enquanto a Gretchen, eu desconfio que ela seja uma porca que nunca tenha lavado limpado a casa com uma vassoura, que ela nunca tenha visto uma vassoura provavelmente na vida, porque, né? Essa mulher é, é, é o próprio sinônimo de casamento e de divórcio também. E enquanto umas pessoas não conhecem vassoura, outras, como eu, conhecem muito bem. Porque eu só não acho que me varreram o pé. Eu acho que não varreram somente o meu pé, mas como me confundiram com o assoalho e passaram a vassoura em cima de mim. Porque <risos> não é possível, gente. Mas existe uma solução para esse seu problema. Para você que acredita em superstição, você tem uma imagem de Santo Antônio em casa. Você vai pegar a imagem do Santo Antônio... Você vai afogar o Santo Antônio. No dia seguinte, na semana seguinte, você vai estar namorando, você vai estar em relacionamento sério, o seu Facebook vai ter o status atualizado. E tudo isso com o menor custo. Simplesmente você vai gastar um copo de água e um Santo Antônio. Ok? Meu Deus, quem é que inventa essas coisas? Antônio, eu garanto que não tem culpa que você... Que você tem cabelo ruim, que você não se cuida, que você come o dia todo E que você tem espinha na cara e ainda por cima tem a lata atlântida na perereca Tenta criar um Tinder, eu acho que vai ser mais fácil Eu vou provar pra vocês agora Agora que superstição, superstição é coisa que não existe, tá? Estamos cá, frente a frente ao meu banheiro e agora eu vou provar pra vocês que superstição é bobagem, né? fecha a porta e cadê a loira do banho? Vou lá. Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Tô cagado, tô cagado, tô muito cagado. Eu vou acender a luz, tá? Ah, <risos>